Eu sou um com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. É, hoje trazendo aqui a música Como é Precioso Irmão, né? O nome da música, na verdade, é Aliança, né? Mas o pessoal conhece por esse outro título, né? Como é Precioso Irmão. Bom, música em Dó Maior, tá? Não é, não é tão fácil assim, né? Apesar dela parecer fácil, ela não é tão fácil, tá? Mas a cifra tá na descrição aí, vai ajudar você, tá? Então, nesse tutorial aqui, você vai ver a introdução. Você vai ver aqui os acordes aqui, os acordes invertidos que tem nela e tudo mais, tá? A gente vai ver aqui parte por parte dessa música aqui, pra se caso você precisar tocar ela, né? Não ficar desesperado tentando tirar de ouvido, tá? Você vai ver pela quantidade de acorde que tocar de ouvido não é uma boa opção, <risos> tá bom? Então, beleza, vamos lá, tá? Então já sapeca o like aí, deixa o teu like aí, tá? Se inscreve no canal, diz aí de onde você está assistindo esse vídeo, ok? para eu te conhecer melhor. Aí eu tô aqui em São Paulo, tá? Também, né, falar onde eu congrego. Congrego na Beit Mashiach, tá? Que é, é uma sinagoga judaico-messiânica aqui. No Bom Retiro aqui em São Paulo. E você congrega onde? Beleza? Vamos falando aí, tá? Bom, vamos pra introdução, né? Meio ruim de tirar aqui, meu. fui ouvir o original, só que antigamente usavam uma afinação meio doida lá. E não dá nem Dó, e nem Si, nem Dó, nem Ré, né? Fica uma bagunça aqui, tá? Então, assim, mas a introdução é isso aqui, ó. São quatro acordes, tá? Dó, Lá menor, Ré menor, Sol com quarta e Sol. De novo, então, ó. Dó, Lá menor, Ré menor, Sol com quarta e Sol. E aí faz essa introdução, olha. Vamos pegar. Então a parte de dó vai ser aqui, ó. Dó, sol, dó, sol, tá? Então, ó. beleza. O lá menor. Vai ser aqui, ó, lá, sol, dó, sol, tá? Então, ó, beleza? O ré menor vai ser aqui, ó, ré, lá, dó, sol, fazer. E vai ter um fa aqui, né? Depois um sol com quarto vai fazer um então, quarto, terça. De novo, devagar, ó. para Lá menor. Agora vai pro Ré menor. E Sol com quarta. E Sol. Beleza? Duas vezes isso aqui. Tá? Tá? Uns pernilongos voando aqui. Tá, tá complicado, viu? <risos> Vamos lá. E aí vai entrar cantando, tá? são um dois três quatro cinco acordes seis acordes ó como é precioso irmão estar bem junto a ti então dó sol com si lá menor ré menor sol com quarta e sol tá tempo de dedilhar, viu? Depois vem de novo, né? Dó, Sol com Si, Lá menor, Ré menor e Sol. Já não tem Sol com quarto, mas tá? vai ser Juntos, lado a lado. Andarmos com Jesus. Ok? Vai vir agora. E expressarmos vai ser Mico Sostenido. E Es... Tá? Es... Expressarmos, beleza? O amor. Tá? Vou voltar um pouquinho antes. Ó. Andarmos com Jesus. Expressarmos o amor. Beleza? Pegou o tempo aí, né? Então vamos lá. E expressarmos o amor. Tá? Lá menor, Mi, Fá, Sol e Dó. Que um dia ele nos deu. Aí sol com Si Por Ou melhor, pelo, né? Sangue No Calvário Ré com Fá sustenido Tá? Sua vida Trouxe a nós Até aqui Vocês viram que tem acorde pra caramba, tá? Então, ó Vou pegar a parte do expressarmos, ó sol sustenido E expressar E expressarmos uh, Beleza? Amor oh. Falando bem simples Pra você poder visualizar, ó. Que um dia ele nos deu pelo sangue no Calvário. É que faz tremido tá vendo? Deixa eu me achar. Sua vida trouxe a nós. Beleza? É aqui, agora vai entrar a aliança, tá? Vai entrar outro sol com si aqui, ó. Sua vida trouxe a nós a aliança. Então, ó. É sua vida trouxe a nós a aliança. Lá menor, sol com si, lá menor. É, do senhor, mi menor. Fá, eu tenho, sol, com, dó, você. Sol com Si. Não. Existem Lá menor. Mais barreiras. Ré com Fá sustenido. tá? Sol em meu ser. Mi com Sol sustenido. É. Tá vendo que negócio não é fácil, não? Eu sou livre, Lá menor. Pra te amar. Mi menor. Fá pra te aceitar. Fá sustenido diminuto e para te pedir, tá? É, dó com baixo em Sol, né? Ré menor, perdoa-me. Irmão, Sol menor, Dó com sétima. <risos> Acorde pra caramba. Ai, ai, deixa eu ver. Depois eu vou dar uma repassada, tá? Eu sou um Fá com você, Mi no amor, Lá menor Lá menor com baixinho Sol do nosso Fá sustenido diminuto, Pai somos um Dó com Sol Sol, no amor de Jesus Sol menor, Dó com sétima de novo, Fá, eu sou um com você mi no amor, Lá menor Lá menor com baixinho Sol do nosso, né? Pai, faça o diminuto Somos um Toco sol No amor, sol De Jesus Aí daqui, ou você acaba Ou você volta pra aliança, tá? Aliança Aí fica ao seu Critério Trocentos os acordes aqui, deixa eu ver por onde que eu volto Então eu vou ouvir falando a letra e só segurando os acordes, tá? Como é pre estar bem junto a ti, tá falando né? Que um dia ele nos deu pelo sangue no calvário. Existem mais barreiras, você viu como é que é rápido os acordes? Em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso pai. Somos um no amor de Jesus, tá? Então, assim, é bastante acorde, tá? Não tem como negar. Mas literalmente, é literalmente que não é muito rápido esse fact -tá -tá. Acaba sendo muito rápida a troca de acordes Não dá quase tempo de dedilhar nada, entendeu? Então, assim, o que, que eu te aconselho, tá? Treina devagar, entendeu? Treina devagar, só jogando os acordes Aquele acorde que, que demorar mais tempo, tá? Você faz um, só uma pulsação Tá vendo? Ó, o Lá menor demorou mais tempo, entendeu? Pra fazer um... muito melhor, porque a troca é muito rápida senão você pode acabar assim, bananando tá bom? Bom, é isso aí, tá? Lembra que a cifra tá na descrição para você baixar e todos os links dos meus cursos estão na descrição também estão na descrição, né? Tá bom? É isso aí, gente, isso aqui é um tutorial rapidão aí, porque eu precisava escrever essa cifra, eu falei, bom, já que eu vou escrever a cifra, gravo o vídeo logo, né? Beleza? Um abraço para vocês aí, até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!